Eu fui para feiras para tentar né, arrumar licenciados, lógico, né, e mostrar o um negócio como se, para ver como, como é que reagia. Foi espetacular assim, o resultado. Eu saí de lá com 300 e poucos leads assim, muito bons, interessados, mas teve um, assim, um especial. Meu nome é Jade Costa Ramos. Eu idealizei a Peg Monte Festa e hoje sou licenciada. O meu negócio é montagem para decorações de festas. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, então eu comecei a buscar por algo que eu gostava de fazer ou achava que gostava, né? Eu comecei a vender sapato, é, não deu certo. Eu fui para o Paraguai buscar cosmético. Também fiquei um tempo ali, foi legal, mas não, não gostei. E roupa. Viajei para São Paulo, busquei roupa lá e também não foi uma coisa que me cativou. Eu gostava de fazer festa para os meus filhos, só que não, eu ia atrás de tudo, é, contratava uma pessoa ali, outra aqui, só que era muito complicado. Aí, na internet, eu vi um modo de festa de montar assim prático, que eu poderia montar, leve, fácil de transportar. Eu vi que era uma coisa boa pra mim, porque o meu marido já trabalhava com impressão de tecido, então eu tinha a facilidade de ter os tecidos. E aí eu comecei a dar andamento nas decorações, fui fabricando mais temas, fui postando nas redes sociais e aquilo foi aumentando cada dia mais. Em cinco minutos eu monto tudo isso aqui. Os balões demoram mais um pouquinho, mas eu consigo montar uma festa em uma hora e meia. O sucesso foi tão grande que resolvemos fazer um, licenciar esse tipo de negócio. Era prático, fácil, muito bonito e, e aceito e uma semana antes do, do, do, da feira que eu falei assim ó, vou tentar ver se vai ter uma vaga ainda, liguei para o Sebrae tinham três stands vagos, bloquei e fui para feira. Eu fui para feiras para tentar né, arrumar licenciados, lógico, né, e mostrar o um negócio como se assim, para ver como, como é que reagia, foi espetacular assim o resultado. Nossa, o estande vivia lotado, eu tinha um, não almoçava, foram quatro dias assim, intensos. Muitas pessoas, sabe, a feira é gigante, eu fiquei realmente impressionado. Eu saí de lá com 300 e poucos leads, assim, muito bons, interessados, mas teve um, assim, um especial, né? É, tive contato de um, de um investidor que viu o negócio, eu expliquei o um negócio para ele, e na primeira semana que eu saí da feira, ele me ligou e falou, ó, oh, vem aqui, eu quero um uma, uma proposta para te fazer interessante. Eu ouvi a proposta, achei hiper legal. Então ele falou assim, ó, posso transformar seu negócio em uma coisa diferente, tecnológica, dentro do app. E você sabe que hoje o que é dentro da, do, do smartphone né, é sucesso. Mídia social, câmera, tudo dentro de um, de um smartphone. É o futuro do negócio, né? Então vamos fazer um app desse, desse produto, do, do, do Peg Mão de Festa, né? Todo controle do, do, do, desse licenciamento é feito pelo app tudo está dentro do, do app do smartphone, pode computador, não precisa de nada, né? Quando eu saí da feira, assim, logo depois da feira, saímos da feira cansado, né? Que depois de quatro dias de trabalho intenso, eu falei eu preciso participar de toda a feira do Sebrae. Porque o Sebrae tem feiras em várias regiões. Eu acho que fora a rede social, que é uma coisa que assim, fez um boom, a melhor maneira de divulgar o negócio físico é uma feira, e eu recomendo muito a feira do, do, do pintador do Sebrae. Eu sou a Jade. Eu sou o Paulo da PEG Monte Festa. E essa é a nossa história.